Oh, É a única via para nós colocarmos o Brasil nos trilhos de novo é né, eleger o presidente Lula. E para isso, o né, que é fundamental, é importantíssimo, para o Lula conseguir governar, para o Lula conseguir aplicar e implementar seus projetos, nós temos que ter uma bancada forte de deputados federais aqui do PT. E nós estamos aqui hoje né, com o nosso pré-candidato, o coronel Alberto Machado, o candidato aqui do PT de Ribeirão Preto, né, é, que está se colocando à disposição do partido. Estadualmente, a nossa vereadora, Duda Hidalgo, que também está colocando o seu nome à disposição. E eu quero que Duda também falar brevemente, a Duda, como o PT no Brasil inteiro tem sofrido perseguições, a Duda está sofrendo aqui em Ribeirão Preto. Mas nós vamos fazer a defesa da Duda e ninguém vai ousar encostar a mão do mandato do PD, porque foi o povo de Ribeirão Preto que elegeu a Duda como a mulher mais votada da cidade. Então, Duda, conta com a gente para fazer a defesa intransigente. E, Marinho, é um prazer estar aqui novamente com você. Tivemos junto algumas agendas aqui em Sertãozinho. É uma honra te receber, você que tem tanta história, tem tanto currículo e tem representado também o PD nas batalhas, inclusive com a nossa em condições duríssimas, teve aqui no pt melhor Ribeirão para governador, e nós reconhecemos isso. E parabéns pelo trabalho que você tem feito estadualmente no nosso PT de Guerguerra e no PT de São Paulo. Cumprimentar a nossa companheira também do ETST, a Neuza Pagliato, e dar boas vinda novamente a todos e todas. É isso, que eu passo a palavra. Estamos aqui nessa casa, que é a casa do povo. E com os companheiros aqui da mesa, o doutor Alberto Machado, a todos, o Jorge e o Luiz Marinho. Né? É sempre um prazer e agradecer pelo convite. Pelo MSP, pela direção estadual, e dizer o seguinte: em primeiro lugar, né, estamos juntos com você, né, estamos juntos, com certeza, fizemos uma nota, nós fizemos uma nota pelo MSP estadual, pela direção aqui do Movimento Sem Terra, que a gente está solitária porque nós não queremos essa. essa esse enfrentamento que hoje vem acontecendo com a Duda, né? Porque é uma mulher, é uma mulher que hoje vem enfrentando dentro da Câmara Municipal que é uma Câmara, assim machista, e eu concordo com você. E nós, feministas, mulheres do MSP, que estamos juntos com a Duda. Tá? E para você, você também, é sempre um prazer estar aqui, Luiz Marinho, que vem aí dentro do, do estado de São Paulo fazendo um grande trabalho, isso é muito importante para a gente, e principalmente perder perder, tanto do PT estadual, mas também do perder aqui em Ribeirão. Né? É sempre um prazer aqui o estado com a primeira senhora, junto com nossos dirigentes estaduais, dirigentes nacionais e fazendo aí todo o trabalho também, que é a luta pela terra e é a luta por justiça social nesse país. E doutor Alberto Machado, né? Jorge Rock, que né? é nosso amigo, companheiro aqui de muitos anos, muitas longas, e Doutor Alberto Machado, né? e essa dobradinha que hoje está colocada para nós, aqui dentro de Ribeirão Preto, é muito importante, né? porque são companheiros que vêm aí junto com nós nessa luta. E a gente tem que, de fato, eleger esses companheiros para vereador, para deputado federal e a dona do Poder Estadual. E é isso que nós esperamos toda a nossa base, todo o nosso movimento sem terra a trabalho desses companheiros e companheiras para que de fato a gente precisa fazer essas mudanças hoje que são necessárias nesse país. Temos que tirar fora Bolsonaro esse país e precisamos fazer com que Haddad seja eleito também dentro de São Paulo é isso companheirada hoje nós fizemos um almoço recebendo nossos companheiros também dentro do assentamento da do Lado, né que é sempre um prazer de estar dentro da nossa casa conversando com nossos alunos e aqui eu queria deixar também né, e agradecer a todos os companheiros principalmente os companheiros da UNM são os companheiros que hoje nós estamos, dentro de Ribeirão Preto, com uma frente de luta, com um acampamento junto, ao Movimento Sem Terra e a ONL, que é o movimento por moradia, e que vamos lutar por terra, moradia e por justiça nesse país. E junto, inclusive, né, amanhã nós vamos com uma reunião. É, de alguns fazendeiros tem alguns fazendeiros hoje se reunindo porque eles não querem o sem aonde que nós estamos que é o um acampamento Campo e Cidade e vamos continuar resistindo com certeza aqui a Vitória companheiros, um grande abraço Obrigado, gostaria então de convidar a Lucas, se quiser falar do microfone, Talvez seja melhor, aqui frente da Câmara, até. Porque não é porque atacam a gente todos os dias que a gente vai parar. Nunca foi, por isso que a gente parou e a gente nunca parou de lutar. Olha tudo que fizeram com a Dilma, com o Lula, com tantas outras figuras que já foram perseguidas aqui dentro da cidade, é, dentro do nosso país, dentro do nosso estado. E o PT nunca bateu a cabeça, porque a gente sabe o que é mais Я yeah. пуху. Okay. Agradecimento, não só pela sua presença, mas especialmente pelo esforço que você tem feito para criar as condições favoráveis para o lançamento de duas candidaturas locais, um deputado, uma candidata deputada federal e um deputado deputado federal, nosso pré-candidato, e isso é já em cinco Mais que está precisando, que eu acho que tem muito no seu esforço, das suas propostas, da sua postura como presidente do PT, eu preciso agradecer isso. Já o fiz particularmente, mas eu queria fazer de novo esse registro e dizer que me o terredor dessa sua carreira. De renovar o PT de Ribeirão Preto, fortalecer o PT de Ribeirão Preto e a criação de um projeto local. De deputados de Ribeirão é coisa que nós adicionamos. Eu lembrei le, hoje em algumas oportunidades. Faz tempo que Ribeirão Preto não tem de deputado estadual deputado federal do PT. mas nenhum deputado federal portanto o interior de São Paulo não está representado no Congresso Nacional e esse esforço também tem que vai nessa de colocar Grazie. A sua presença, dizer que o ministro, o ministro Luiz Marinho é também um membro da deputada federal. Não está aqui nessa condição, está nessa condição de presidente do PT mas acho que você tem certeza que a presença dele no Congresso Nacional é algo que fortalece o partido, fortalece fortalece a nossa luta que a luta de todos que precisam do PT Por último, eu queria dizer. Que... Se o meu nome foi que eu tenho a Secretaria do Estado Federal. Quero fazer de tudo para que Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto e Estado de São Paulo estejam bem representados lá no Congresso Nacional. Eu sou aquele que é o presidente do PT, um importante instrumento de luta política da classe trabalhadora, da classe mais superada da crise que precisa da política eu sou, tenho a convicção de que o PT, como já fez muito com o PT preciso, voltará a fazer de novo. Votaremos com as políticas de moradia, com as políticas de acesso à universidade, com as políticas de saúde, mais médicos, farmácia popular, com, com as políticas sociais de inclusão. De inclusão e de resgate daquela população que anda esquecida do Estado, sobretudo de volta em torno Então, eu, eu, eu fico muito honrado em poder fazer essa luta o presidente Lula. É, tem a forma para fazer o, o Brasil voltar a crescer e ser feliz de novo, ter esperança de novo, e nós aqui embaixo temos uma tarefa muito importante a também gente nosso companheiro da CUT, o Federeno, que eu tinha visto lá, que chegou agora. Eu queria dizer que essa eleição será uma eleição histórica, porque nós temos o desafio de derrotar o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, derrotar as políticas neoliberais, eleger o Lula, dar posse ao Lula e depois garantir a governabilidade do Lula. Porque é o Lula que vai trazer o país de novo para o campo da esperança, para o campo dos direitos. eu costumo fui promotor, mas era é difícil fazer justiça. E tudo a gente tinha que requerer o poder judiciário. Agora não temos a coisa, seja como candidato Congresso, seja como diretor de prefeito eu quero finalmente poder contribuir para que seja realizado de fato a justiça nacional para aqueles que mais precisam. Por meu lado, ao lado da classe trabalhadora. Eu sou um trabalhador, fui um modesto promotor, sou um modesto professor e, portanto, sou mais um trabalhador desse país. E, portanto, o meu compromisso com é a classe trabalhadora. Quero mais compromisso em todo lugar. Vejo com eu honrado honro em boa medida lá na promotoria. Gostaria de honrar também aqui em Pelopreno, como um vereador. Como deputado representando o Estado de São Paulo, e a nossa cidade. Nós estamos que todos estivemos unidos, porque mesmo está na União. E é preciso que a gente esteja unido para derrotar os nossos primitivos que não serra. aqui na região, faz um trabalho fantástico aqui, mas vai ter que sair para pegar no trânsito, né? Comentar o nosso presidente Jorge Rock, Machado, nosso veterano aqui que representa todos nós, a Duda, né, que vem sofrendo a perseguição. Essa perseguição, a Buda, vem acontecendo pela extrema-direita, no Brasil inteiro, nossa juventude esteja presente na Câmara, especialmente a nossa juventude, como aconteceu recentemente com a nossa vereadora Paola Minas, vereadora jovem negra, como aconteceu com o Matheus Ferreira César, que certo, inclusive teve um mandato caçada mas nós vamos reverter na justiça, não está sozinho nessa luta, está acontecendo com a dor. E, e nós temos que olhar isso com uma responsabilidade coletiva, com a solidariedade. Que nós precisamos da classe trabalhadora, do movimento sem terra que compõe a classe trabalhadora, da nossa militância, do movimento do de ativo, defender o mandato da luta, não o mandato da luta, é o nosso mandato, o mandato da cidade tem que se respeitar. Nós vamos lutar juntos e com a direção estadual do governo. Nosso querido vereador de Tiete, é para você, todo o tempo do motivo, viu? O motivo aqui é na é cidade, muito importante essas duas vereadoras nossas, nós, nós matadras, nos representam. E hoje nós temos a tarefa de pensar, José Alfredo, como planejar as nossas ações, não somente na cidade de Belo Preto, representar por essa dobrada, machado e tudo, e olhar toda a região. Ter a dimensão que representa essas candidaturas. Eu sou também serei deputado federal, mas eu não vim aqui hoje pedir para ninguém me apoiar. Eu vim aqui hoje na condição do presidente do PT para dizer é muito importante o território de Ribeirão Preto e da região de Ribeirão Preto eleger mandatos aqui para nos representar. do Machado da luta, do ponto de vista de pensar a cidade, do ponto de vista de pensar o território, do ponto de vista de pensar quais as políticas públicas que nós podemos empreender, organizar, lutar trabalhar em defesa dos movimentos de moradia, movimentos assentados, né, os movimentos da classe trabalhadora de cada segmento. É os companheiros, correios, os servidores públicos de todas as categorias da iniciativa privada. O PT, como diz Machado, é uma ferramenta. Assim como a Central Única dos Trabalhadores como os Sindicatos, o PT é uma ferramenta da esperança. A esperança liderada por Presidente Lula. A esperança de pensar um país que nós sabemos nós sabemos que é possível consertar outra vez, porque nós já fizemos. Tem gente que às vezes fala, ah, mas é muito difícil, né, presidente Jorge. -Jor? É muito difícil porque o Bolsonaro destruiu essa tranqueira, esse traste que dirige o país, mas outro traste dói em São Paulo, destruir as políticas públicas, destruir os direitos, né? desorganizou o nosso país, não, não vai ter jeito. Eu chamo a atenção para a gente olhar o que nós fizemos durante os 12 anos de governo Lula. Qual então, era o Brasil 2002? Quando o Fernando Henrique passa a faixa presidencial do Lula, o que, que ele entregou? Qual era o país? Qual era o emprego em 2000, janeiro de 2003, no era o país do desemprego? Tão desemprego como tem hoje, régua Era o país do desemprego e o país da fome, da miséria. Metade da nossa juventude falando se pudesse deixar o um país por falta de esperança que foi a eleição do Nossa, Lula que o povo depositou esperança para consertar esse país agravado com a dívida externa quem não se lembra dos técnicos do FMI chegando com aquelas malas, paletas 007 para vir aqui no Brasil para dar ordem ao Brasil durante o governo Fernando Henrique lembra disso? determinando o que nós faríamos o que podíamos e o que não podíamos na, na economia e o Lula disse, se eu for eleito presidente da república, se o meu povo, o povo brasileiro, confiar no PT, confiar em nós, confiar em mim, nós vamos consertar esse país. Nós vamos devolver o Brasil para o povo brasileiro, para o povo trabalhador. Nós vamos pagar o FMI para voltar fora daqui. E muita gente dizia, ah, isso vai acontecer, é estranho, não é como resolver Imagina, o Lula está plebando. É mais uma proposta vazia, uma promessa vazia. Nós pagamos ou não pagamos o FMI? Votamos para fora daqui ou não votamos? Fizemos mais isso. Nós constituímos reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares, que é o que está nos livrando de o um país não estar numa situação muito pior do que está. Isso graças ao Lula e também a Presidenta Antiga. Geramos pleno emprego, eu tive a honra de ser Ministro do Trabalho e traçar uma política que valorizasse o salário mínimo para junto com o Bolsa Família as políticas sociais e as políticas de crédito, financiamento da agricultura familiar, de assentamento, de reforma agrária, política para a juventude, para as mulheres, povo negro, povo indígena, política de educação, Política ambiental, política que gerou um milhão e meios de no semeado nordestino, política de construção da integração de bacias do Rio São Francisco, o programa Luz para Todos, o, o programa Minha Casa Minha Vida, isso tudo foi criando condições de gerar empregos e ter pleno emprego no Brasil. Quem queria trabalhar tinha onde trabalhar. Ou seja, nós realizamos o um grande sonho do povo brasileiro de poder andar de cabeça erguida e poder a família dizer compramos o primeiro carro da família a família poder dizer formamos o primeiro doutor da família a primeira doutora filhos e filhas de trabalhadora doméstica filhos assentados, de metalúrgico, da construção civil dos correios, servidores públicos. Não foi isso que nós criamos no Brasil? Um Brasil que, quando a gente fala, qual é o nosso projeto? O que nós desejamos? Nós desejamos ser feliz. Ora as bolas, nós não temos direito de ser feliz. Para ser feliz tem que ter emprego, tem que ter cultura, tem que ter esporte, tem que ter educação. É isto o nosso projeto É isto o nosso sonho E como disse a Duda Relembrando aqui Quando a gente estiver sonhando sozinho Pode ser até pesadelo Mas quando a gente sonha junto Nós podemos transformar, podemos transformar em realidade E nós transformamos em realidade Sobre a interesse do presidente Lula Da felicidade do povo brasileiro Inventaram uma campanha de difamação orquestrada pela elite brasileira comandada pela Globo, pela Record, pela Bandeirante, pelo Estadena da, da Vida massacraram o povo trabalhador só que o povo, muita gente, não se dava conta de que estava sendo massacrado porque eles diziam que estava acabar com o PT porque eles diziam que nós nos transformamos num partido de ladrões, que o PT um perigo para o povo brasileiro, que nós íamos acabar com a Petrobras e nós sabemos que roubava a Petrobras não era nenhum petista, era gente ligado à história do Brasil que tinha lá 32 anos, 38 anos, 28 anos, 22 anos de Petrobras. Tem até os nomes, endereço, SIC, CPF, RG, é Pedro Danuso, é Paulo Roberto Costa, é Cerveiró, é não sei quem. Alguém desse era do PT? Não. Os petistas que tiveram lá foi Graça Foster, foi o saudoso Eduardo Dutra, foi o Gabriel. E esses? não encontrar nenhum centavo nas contas deles, como não encontrar nenhum centavo para provar que o Lula era ladrão e corrupto, E que, portanto, graças ao Intercept e graças ao Rádio de Araraquara, conseguiu desnudar e mostrar a armação que foi formada para destruir o nosso partido, para golpear a presidenta Dilma, para prender o Presidente Lula, porque senão ele ganharia a eleição de 2018, mesmo com toda essa sacanagem. Ah, mas o Lula não podia concorrer. O Lula não podia sequer dar uma entrevista, porque a o fuladada podia ganhar a eleição. E essa armação, usando o aparato do Estado, para nos colocar no nosso lugar, segundo a visão deles. Porque olha a história do Brasil. O Brasil sempre foi governado pela elite. Os 12 anos de Lula Dilma foi um ponto fora da curva que eles não admitiam. que Eles não aceitaram a quarta derrota com a reeleição da Dilma. E não queria que derrota Lula voltando ao presidir do Brasil. Eles queriam voltar a governar o modelo deles. E no modelo deles deu essa coisa horrorosa, morena que dirige um país chamado Bolsonaro, nome um odioso que fala em nome de Jesus, foi nome de Cristo, mas na verdade é o satanás, é, pessoa, né? é o diabo pessoa, é o diabo pessoa que não gosta do povo negro, não gosta das mulheres, não gosta do, do lado da comunidade LGBT, não respeita o meio ambiente, que agride os quilombolas. Isso é que aconteceu no Brasil. Mas, graças à nossa resistência, à nossa teimosia, a teimosia do PT e dos movimentos sociais, do movimento sindical, a teimosia do Lula. Nós conseguimos a tempo provar que quem é bandido e ladrões são eles. Quem armou e cometeu crime foi o senhor Moro, o senhor Galanhova, companhia limitada. E que o Lula representa hoje a grande esperança do povo brasileiro e vai voltar a dirigir o Brasil para consertar de novo para a gente voltar a ser feliz. a nossa atenção para o seguinte detalhe muitas vezes nós falamos da necessidade de eleger o Lula e esquecemos de falar com o nosso interlocutor, com a nossa família com os nossos amigos, com a rede social que nós conversamos todo dia para dizer o seguinte nós precisamos eleger o Lula mas nós precisamos fortalecer o time do Lula quem é o time do Lula? Somos todos nós. Toca aí, toca aí. Somos todos nós. E quem representa esse time para fortalecer esse time do Lula? Quem nós vamos eleger para governar o estado de São Paulo para ajudar o Lula? Haddad. Haddad. O Haddad foi o melhor ministro da educação que nós tivemos na história. O Haddad foi o excelente prefeito da capital, que nos representou com muita dignidade como candidato a presidente, e se não fosse a facada News, teria vencido as eleições para presidente. Então nós sempre precisamos falar, vamos eleger o Lula e o Haddad. Porque nós precisamos mostrar, inclusive em cidade, o pessoal fala, ah, Ribeirão Preto é muito conservadora. São Paulo é conservador. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, o segundo turno, era entre Haddad e Alckmin. A eleição é da que um ano. Portanto, nós podemos chegar muito mais forte ainda. Nós temos a oportunidade em mãos para eleger o governador do Estado. E é estratégico eleger o Haddad governador, coluna presidente para que a gente enfraqueça a elite paulista, que muitas vezes impega que as pautas progressistas possam avançar no Congresso Nacional. E junto com a é preciso fortalecer mais o seu time ainda, crescendo a bancada de deputados e deputadas, federal, estadual e também do Senado. Essa é a nossa tarefa. Então o que eu peço a cada um de nós aqui é que a gente, a partir de agora, todo dia, convença alguém que esteja em dúvida. Tem que fazer o seu pra... Vamos fazer na hora certa, porque <risos> nós podemos. Portanto, agora temos que conversar e zap zap, rede social. Não é? Ou, se, ou a Renata não usa zap todo dia para falar com vocês? usa. Usa ou não usa? Usa. E você? Então vamos falar com a comadre, a sobrinha, com o primo, com o namorado, a namorada, com a colega, com o vizinho, para dizer o seguinte, olha, dia 4 de outubro do ano que vem nós temos uma tarefa, uma tarefa importante para livrar o Brasil desses traços que dirigem o Brasil e o estado de São Paulo. Vamos botar o Tólia para correr, vamos botar Bolsonaro para correr, vamos botar a Lula e a Nádia. Lula e Haddad, presidente e governadores, e se a gente aumentar nossa bancada federal e estadual, eu tenho certeza, nós vamos consertar mais uma vez esse país. Temos para o nosso quem frequenta a igreja, católica, a evangélica. Quem frequenta o Centro Wanda, o Candomblé, o Centro Espírita, quem não acreditar em crença nenhuma, confesse todos os dias. Diga, não podemos ser vítima da mentira mais uma vez. Temos que rechaçar as fake news e as mentiras. Cuidado com, com a Globo, cuidado com a Record, cuidado com a bandeirante. Cuidado com a CBN, com a Band News, cuidado, cuidado, porque eles já começaram a fazer mentiras para tentar enganar mais uma vez nosso povo, como aconteceu em 2016, 2018, 2020. Tenho certeza que se a gente fizer essa dobrada aqui, deputado federal e estadual, nós em 2024 né, vamos ter uma chapa de vereança mais forte e podemos ter uma chapa organizar uma chapa para concorrer, para dirigir a cidade para poder fazer um casamento dos três entes federal estadual e municipal aí sim que vocês vão ver as coisas se transformar aqui nesta cidade essa é uma tarefa revolucionário. Não é uma tarefa burguesa o um convencimento e criar consciência das pessoas porque a nossa opção é pelo processo democrático. Então a nossa ferramenta de luta é o nosso partido. A nossa ferramenta de luta é as nossas candidaturas. É Evidente, sem abrir mão dos movimentos sociais, sem abrir mão das ocupações, se abrir mão dos assentamentos, se abrir mão das greves, das lutas para impulsionar a disputa de agenda na cidade, no estado e no país. Com isso, eu queria terminar agradecendo cada um de vocês e dizer que sinto muito honrado pelo presidente pelo Jorge Roque e o querido vereadora, de vir aqui. Para simbolicamente fazer o lançamento dessas candidaturas que hoje juridicamente são pré-candidaturas, mas que serão os nossos candidatos aqui para representar este território, se Deus quiser, no dia 1 de janeiro de 2023, que possar o machado deputado federal. E daqui Você sabe, na hora em que precisa, é como PT que você pode contar.